Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender uma forma muito fácil de nós contarmos objetos dentro de uma imagem, apenas clicando em cima dela. É... Para quem não assistiu as outras aulas, assistam aí, a gente tem muitas aulas interessantes e importantes sobre análise de imagens usando esse pacote esp-image. Então, iniciando, nós vamos utilizar a função library para ativar o pacote, o Image. lembrando que a gente já ensinou como instalar esse pacote em aulas anteriores. E a gente vai utilizar uma função chamada pickCount. Antes disso, nós vamos abrir uma imagem. Então, eu vou abrir uma imagem aqui do próprio banco de dados, né? Banco de exemplos aqui do pacote. É, então, vou escrever aqui, exemplo, image, isso. É, e nós vamos abrir o exemplo de número 3, ok? Vou colocar aqui im, porque é um objeto chamado im, igual a V underline, imagem, é x plot igual a verdadeiro, para a gente ver a imagem. Nós temos aqui essa imagem. Em outras aulas, a gente vai ensinar como que a gente consegue fazer essa contagem de forma automática, né? de forma que o próprio computador vai conseguir vir aqui e falar quantas folhas que a gente tem dentro desse objeto. Então, a gente vai ver outros exemplos de contagem. Mas essa daqui é muito fácil porque a gente só vai clicar em cima da imagem. Então eu vou utilizar uma função chamada pickPont. É, vou colocar o nosso objeto aqui dentro que é o im. Eu vou executar. Né? Agora é só vir aqui e ir clicando dentro de cada um, sobre cada um dos nossos objetos que vai aparecer aqui quantos objetos que a gente tem. Isso facilita muito né, a nossa contagem visual de objetos dentro de uma imagem, a fim a gente não se perder, né? É, então, como eu falei, mais para frente a gente vai aprender a fazer isso de uma outra forma, de uma forma automática, mas em algumas situações é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais útil fazer a contagem dessa forma, né? Aqui eu pulei dois objetos, então vou clicar aqui em cima dos objetos que eu pulei. Ótimo. Então a gente tem aqui 29 folhas. E para finalizar, a gente tem que clicar aqui em On Finish, né? Senão a gente fica aguardando a gente clicar, né? Em algum lugar. Então vou aqui em Finalizar, ele apresenta aqui para gente o nosso nome de objetos e ainda fala quais são as coordenadas no eixo X e no eixo Y. É, só apresentando. Eu já utilizei essa função em outras versões do RStudio e estava dando alguns problemas. Aí eu acabei voltando para uma versão anterior. Né? Aí o problema ele não é nem do pacote é, e nem do R. Era um problema do RStudio. Só para vocês acompanharem, essa versão que eu estou utilizando aqui agora seria essa versão 1.4.1106. Né? Então com essa versão aqui funciona direitinho. É, então se vocês clicarem no lugar e o número aparecer em outro, se vocês quiserem corrigir esse problema, instala essa versão aqui, tá bom? É, então é isso pessoal, até a próxima aula, se inscrever no canal, um abraço.